Ei, você que já faz parte da nossa comunidade amorosa de amantes de animais de estimação! Temos uma novidade incrível para vocês! Agora, além de acompanhar nossos vídeos incríveis, você pode fazer parte do nosso grupo no Telegram, onde poderemos trocar experiências, compartilhar histórias incríveis e, o melhor de tudo, mandar beijos e lambidas para seus amigos peludos. Sim, você ouviu direito! Agora você pode mandar fotos fofas de seus pets para que possamos mandar beijos e lambidas para eles e seus donos em nossos vídeos. E não é só isso. Durante nossos vídeos e apresentações, você pode ter a chance de participar de prêmios e brindes incríveis dos nossos apoiadores do canal. Então, o que você está esperando? Entre agora mesmo no nosso grupo do Telegram e faça parte dessa jornada incrível de amor pelos nossos amigos peludos. Não perca mais tempo, junte-se a nós e envie fotos fofas de seus pets para que possamos mandar beijos e lambidas para eles e seus donos nos nossos vídeos. Vamos lá, inscreva-se agora no grupo do Telegram do Amigos e Peludos.